Ah. E aí, seres e aí. de inteligência duvidosa? <risos> e aí, Tranca, você está bem? Eu estou bem, e você? Eu estou bem. Gostou da minha, da minha chegada mais educada? <risos> ai, ai gostei. Foi melhor do que a outra chegada, né? Estou melhorando. Não sei, ainda ouvi dúvidas, inteligência duvidosa. É uma inteligência duvidosa, não disse que era bom nem ruim, há é uma certa neutralidade explícita. Afinal, seres têm dúvidas e duvidam, então é uma inteligência duvidosa. Exatamente. Sim, eu posso usar a minha inteligência para ter fé ou para duvidar. Mas quando a gente duvida, a gente faz perguntas e as respostas também vêm, certo? Então, duvidar também é um caminho para o aprendizado. É. Não? Não tô dizendo que é ruim, é uma afirmação neutra. É, eu tinha projetado ruim nela. Pois eu é, tá vendo? Esse é preconceito com o tranca-ruas. Por isso que o tranca-rua é mal visto. Isso é puro preconceito. Que isso, minha liberdade de projetar. Sua liberdade de projetar me trouxe uma, uma fama ruim. Mas eu projetei diferente agora, tá vendo? Corrigiu, isso evidenciou o que existia no passado. Isso é fruto do meu processo de mudança da minha imagem. Fazer o que? Projeção estava no subconsciente, foi projetada, vista conscientemente e revista. Graças a mim. <risos> Graças a Deus. Também. Então, o que, o que podemos fazer? O que viemos fazer? O que desejamos fazer? Curso e Milagres 174. Isso. Deus é seu amor e, portanto, eu também. <risos> pois não, pode prosseguir. É porque é curtinha é a revisão da lição 157 e 158. Então, a 157, quero entrar na sua presença agora. Deus é seu amor e, portanto, eu também. E a 158, hoje aprendo a dar como recebo. Deus é seu amor e, portanto, eu também. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas você não vai comentar nada? Há dúvidas? Deus é só amor e, portanto, eu também? <risos> Há ah, todas as dúvidas. Então, Deus por sanar. favor, estou disponível para sanar todas as suas dúvidas. <risos> De acordo com o Pai tudo é amor, certo? Uma outra visão. Então, tudo é expressão divina e eu também sou o centro dessa expressão divina. Uma outra perspectiva. Não é. O problema é que Deus é só amor e eu também. Esse é o problema. Por que, que esse é o problema e não a solução? É o problema e a solução. Normalmente as soluções estão nos problemas. Quando você narra um problema para alguém ter um grau de consciência menos problemático. <risos> a pessoa já fala, ah, entendi, mas qual o problema? Faz isso aqui. É uma questão de visão. Mas o ser para ter a visão de que Deus é só amor e eu também. Normalmente não vê problema nas coisas, e não normalmente não vê isso como um problema. Mas como pode Deus ser só amor? Como pode eu também? Essa seria uma afirmação mais compatível com os campos atuais da humanidade. Como pode ser? Não pode? Como pode? Não pode, só é. Deus é o amor. Portanto, eu também. Pois Deus está e é todas as coisas. Até os meus problemas. Então, portanto, tudo, como, já que tudo é expressão de Deus, certo? E Deus é onip onipresente, onipotente, onisciente. Então tudo é só amor também. E aí todos os problemas deixam de existir, eu paro de vibrar na treta, eu paro de ter treta, eu paro de viver na treta, e aí as tretas não existem mais. Imagina o sistema, a vida, como uma puta. A vida é uma puta. Só diz sim. E o destino é o cafetão. E a puta pode ser homem, pode ser um puto também, não importa. Viu, Os seres preconceituosos? Já pensaram não. besteira. É um profissional. Um profissional disse, do sexo. Um bengaludo sexual. <risos> ah, que... <risos> você chega e trata ele bem? E você faz amizade? Independente dos seus desejos obscuros que te levaram ali. Ah, vai ver. Você foi só ali perguntar as horas. Vai ver. É, pagou, né? Para perguntar as horas. Não, precisa pagar. Ah. Você assim, oh, que horas são agora? Ah, obrigado. Ou é, ou atento. você, né? Foi. Foi com o fluxo, praticou todas as coisas e depois perguntou as horas. E aí, né? Aí sabe das horas, né? Fui vai só perguntar as eu... horas. Aconteceu. <risos> é ué. típico isso né eu não tenho culpa, eu fui perguntar as horas mas aí ele me olhou assim depois disse que custava o dinheiro eu paguei né isso é o céu fluxo da vida né mas se você trata bem e você é educado tudo bem tudo é feito com educação e gentileza se você trata mal é mal educado, ríspido ou ríspida, truculenta, a vida vai agir assim com você também. Pois a vida não tá nem aí para os seus motivos, para os seus porquês. A vida não tá nem aí porque ela não, não é programada para estar aí. Então, quando você fala, Deus é amor e eu também. Eu passo a tratar as coisas com amor E eu paro de deixar a vida puta da vida Trato a vida com gentileza, com educação Trato minhas formas pensamentos com gentileza, com educação E pode parecer mentira, viu? Gente, Juliana, pode parecer mentira Mas a vida passa de tratar com gentileza e educação é incrível como a coisa funciona. Putz. Pode parecer mentira. Pode parecer, né? Porque é piada. Pode parecer. Pode ser algo inacreditável. Mas é verdade. A vida te trata com gentileza e educação. Com harmonia, com respeito. Tranca. Se Deus é só amor. E, portanto, eu também e todos os seres e tudo no todo. Por que o planeta Terra não é um planeta amoroso? Porque os seres não são amorosos. Amorosos. Mas os seres são só amor também, não? Ah, são, mas e o resto? Mas como de resto se é só amor? Não, mas são formas de amor que eu me nego a aceitar formas doentias de amor. E lembrando que aí Deus é só amor, mas Deus daí ele não entra no, no mérito de que Deus também é a guerra, a desonestidade, o desrespeito. Ele entra no texto onde diz que se a pessoa é, é verdade, é que no texto diz que só existe amor. E um pedido de amor, que é o medo. Então, é. se o ser está agindo de forma belicosa, ele está pedindo amor porque ele não está percebendo o que ele é. É um, é um medo é. De, um, Como é que eu vou dizer? É uma ilusão de uma falta de identidade. Pois é, por isso. É isso aí, por isso que o mundo não é tudo bom. Entendi. É, de... é, é verdade, porque no texto explica que ele só se sente assim porque ele se criou uma identidade separada para si mesmo acredita nela e, e, e se desconecta da fonte e aí é é como se gerasse todo o resto graças a Deus né sinal que tem a origem do problema e se você conta o problema para um sábio o sábio não vê problema ele vai ver uma solução. Pois é. É só isso. Já ficou bem rico. Tá certo. <risos> tá, não, tá certo. Tá bonitinho. Sejamos seres amorosos em expressão divina. E, e a vida reflete é, se você chegar com a vida com preconceito ela vai notar seu preconceito já que ela é uma puta de de respeito né e aí não vai não vai não vai dar bem <risos> né literalmente <risos> <risos> mas troca toda toda a crença que, que, que, que se traz consigo Que não se escolheu de forma consciente É um certo preconceito, não? É Mas um preconceito ofensivo, sabe? Que diminui Que ah, maltrata tô... Que desrespeita Tá certo, seria Se resume isso. ao... Oi? É, seria complementar que o Deus é só amor e, portanto, eu também, mas ninguém mais. Então, é isso? É, isso aí é bem, bem... <risos> isso aí é bem, é bem... Trata bem a situação, né? Retrata bem a situação. É ruim, porque isso aí, por exemplo, para você ou para as pessoas mais assíduas que nos seguem e estudam com a gente, para isso parece mais do mesmo, mas tem muita gente aí que tem meio que, sabe, essa ilusão de que o pensamento delas é só delas e que elas, têm, elas só pensam aquilo e aquilo dentro delas não gera nenhuma ressonância, não gera nenhuma interação, não gera nenhum tipo de, de, de padrão e de experiência. E a pessoa tem seus sentimentos e aqueles sentimentos não são bons, alimentam outras coisas não boas Só que a pessoa tem a ilusão de que ela é uma, uma Que ela é um Uma coisa separada E isso dá uma certa segurança para ela pensar maldade Pensar besteira Pensar coisa ruim, ser preconceituosa, ser idiota Essas coisas, sabe? Aí fode tudo E para isso que servem essas lições, para falar, olha, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Pense bem. Né? Trata o mundo como você deseja ser tratado. Seja educado. Faça as coisas que você gosta. Viva no teu quadrado. Não tenha ações em detrimento de outras pessoas. Sua vida vai melhorar, eu te garanto. Você vai viver bem, você será feliz. Mas seja uma boa pessoa em todos os requisitos e aí a sua vida vai melhorar é bem isso essa lição entendeu Deus é só amor e eu também mas qual eu o eu lá da figurinha lá do meu currículo né o eu da minha descrição do riquedin <risos> ou o eu do meu coração sabe é isso essa lição é mais isso, sabe? É mais, esse curso inteiro, o curso similar, milagres, é mais para as pessoas que querem entrar nesse mundo do autoconhecimento, da auto -perspectiva, da autovisão, da auto da auto-alta-alta, auto, auto, entendeu? Entendi. Então é isso. É, já esticamos bastante chiclete. Já falamos de bastante coisa. Ótimo para nós. <risos> <risos> para quem quiser ouvir também, aproveitem. E até. Gratidão, um Tranca.